Eu sou Américo e eu Douglas Américo, nós somos do CasalCatólico.com e nós começamos agora uma nova série de salmos, principalmente os salmos que são cantados na missa, nos domingos, com melodias novas criadas por nós mesmos e você pode se sentir livre para pegar as melodias, cantar com muita alegria e beleza na Santa Missa, certo? Então vamos seguir. <risos> E Então se você gostou né, desse canal, nos ajude a divulgar clique no joinha para que a evangelização alcance mais pessoas. Nós te pedimos também que você se inscreva e compartilhe. Além disso, pessoal, nós temos também um site que é o www.casalcatolico.com. É um site de conteúdos católicos e também um site de relacionamento. Tá bom, contamos com vocês até a próxima que Deus abençoe. Tchau, tchau. tchau.